Boa noite a todas e todos, muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro da nossa série, que é uma preparação para a celebração crítica dos 200 anos do Brasil. E hoje eu vou ter o assim, um prazer enorme de receber o Givanil do Giva é, Paraíba, é, o, o Givanildo é um líder da, da luta dos movimentos indígenas, ele é um educador, ele é um dos que criaram a TV Ibaú, além de ter criado vários modos de comunicação para a expressão, não apenas das questões fundamentais culturais, que dizem respeito à causa indígena, mas, igualmente, é, que vem enriquecer a nossa, o campo de visão de todos nós, brasileiros e brasileiras, que estamos acostumados a enxergar a nossa realidade, e, sobretudo, a realidade do povo brasileiro, não é? de uma forma muito assim, empobrecida empobrecida por causa da invisibilidade daqueles que são realmente os proprietários dessa terra e desses territórios, daqueles que estão mais vinculados radicalmente àquilo que, no final das contas, foi construído como o Brasil e a partir de vários, várias fragmentações, várias violências. E nós vamos conversar sobre isso tudo com alguém que conhece isso muito bem, conhece pela sua experiência, conhece pelas suas pesquisas. Riva, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alfredo. Eu queria agradecer muito esse convite, eu acho que é uma boa provocação, essa provocação da gente pensar, né, essa constituição é, do Estado, do Estado brasileiro, e quais são os seus desdobramentos, né? Dos povos indígenas. Eu acho que é um debate fundamental, acho que é de uma felicidade muito grande essa propositura da academia e sua que está à frente da academia. Eu queria colocar para você, Alfredo, uma questão importante, né? É, eu acho que a gente tem vivido um momento, né, que muita gente é, tem se colocado à frente de processos, né? um clique já, é, as pessoas buscam muito clique, essa, busca essa notoriedade dos sete minutos e tudo mais, né? Então, eu fico muito preocupado quando alguém me chama de liderança. É, eu, tenho uma eu tenho uma contribuição, eu acho que é uma contribuição que muita, muitos e muitas têm, né? É, no debate da luta indígena, como em outros campos também, né, de luta, e principalmente nesse momento que nós vivemos um processo né, de desmonte do pouco que foi construído de direitos sociais e de respeito aos direitos humanos de forma geral. Né? Então, eu acho que é importante que a gente... Você, no começo, me alertou da informalidade, da importância da gente romper com as formalidades, né, eu acho que essa formalidade do canto, é, desse canto de destaque, também eu acho que a gente tem que romper, né, somos todos irmãos e irmãs, irmanados, né, no projeto, na perspectiva de construir um outro projeto de mundo que inclua a todos e não tenhamos formalidades, também, não tenhamos diferença do ponto de vista das condições é, humana né é, então só queria colocar isso porque algumas pessoas né, é, colocam dessa forma mas eu não gostaria assim também de ser considerado assim ao Alfredo legal olha Diva isso que você falou é muito legal muito bonito eu acho extraordinário tem a ver com esse diálogo democrático, né, em que a gente está abolindo as formas de submissão, né, que foram construídas artificialmente num território que foi colonizado, né, e a colonização foi no sentido de uma, de um percurso de uma destruição e de uma opressão, exploração e submissão. Né? Então isso que você falou é muito interessante e importante. mas tem a ver também, Giva, com o fato de que é, aquilo que se chama de liderança, né, sobretudo é, do ponto de vista indígena, é totalmente diferente né, daquilo que pensa o Ocidente a respeito disso. Né? Acho que uma das coisas mais interessantes da organização indígena está justamente em abolir essa ideia de mando e obediência, né, mando e submissão, e caminhar para uma sociedade muito mais cooperativa, muito mais inteligente do ponto de vista da contribuição de todos e todas. Né? É, eu acho que isso foi o que mais espantou os colonizadores quando chegaram aqui, né? de encontrar uma sociedade muito mais livre, igual e muito mais cooperativa do que aquela sociedade que eles tinham e quiseram e acabaram por impor aqui no Brasil, né? Uhum. É, eu acho que tem essa questão, é, é, é, Alfredo, que é óbvio que são organizações né, muito diferente, né? a organização que vinha sendo construído, é, construída na Europa né, era um outro tipo de organização e tinha um outro tipo de perspectiva, né, a gente precisa lembrar o que era a Europa daquele momento, né, era a Europa que vinha de um processo de reconquista, de muita miséria, de muita fome, é, é, também do recrudescimento religioso muito grande, né, e o colonialismo é, foi se constituindo nessa sociedade... É, que né, tinha, não tinha como base o respeito aos povos. Né? Teve como base o desrespeito aos povos. Né? Que, a, na, a, a tradição já existente aqui em Abiaiala em Pindorama, era uma tradição de contatos né, com outros povos. Né? Hoje tem registro, infelizmente. Os registros ainda são poucos, mas hoje nós temos registros dessa relação de troca, essa relação é, de convivência, é, de respeito mútuo, né? Então, é, o europeu, quando ele chega aqui, já vem de uma experiência de guerras, né? O processo de guerra, de reconquista na Europa, foi um, um processo de, muito cruel, né? De perseguição a outros povos, a outros credos, né? É, tendo como justificativa né, a, a religião a religião, né, que ela também é uma andar justificativa para a submissão dos povos de, do, aqui de Abiyala, né? e aqui de Pindorama, especificamente se tratando é, dos portugueses. Né. É, então, eu, eu, eu, eu penso que é, toda essa estrutura, né, que é uma estrutura né, que a gente pode, aí os pensadores, né, Alfredo, é, diz que o que aconteceu né, aqui foi aquilo que se chama né, da exploração primitiva, né, que chegam os europeus aqui e dizem, né, da, independente da forma como eles chegam, né, como tem os registros de como é que chegam os europeus, e chegam aqui e dizem aqui, olha, esse território aqui me pertence, agora vocês vão viver segundo as nossas regras. Né, e eu vou, nós vamos... Né, é, escravizar nós vamos é, é, escravizar nós vamos explorar nós vamos estuprar suas mulheres né para para que é, todas essa situação se vindo em benefício próprio e vocês né é, vão sofrer todo toda toda espécie de violência né então esta é, é a questão principal, né, que está colocado aí para, foi colocado aí para nós essa montagem dessa estrutura, né, dessa estrutura, Alfredo, que é, que não nos, nos, nos cabe, né? Até hoje não nos cabe, né? O que nós estamos vivendo hoje é, em diversos lugares do, do, do Brasil com os povos indígenas, né? É, traduz exatamente isso que né, é, eu estou falando. É um processo de etnocídio né, e de genocídio permanente. E um processo né, de silenciamento, né, é principalmente um processo de silenciamento quanto a toda esta violência que nós sofremos. Né? É, por exemplo, vou dar um exemplo para você, que é o exemplo da escravização indígena, né, é, a gente hoje tem é, muito material que demonstra, né, que o processo de escravização indígena foi de uma monta muito grande, no estado de São Paulo, por exemplo, até o fim do século XVIII, majoritariamente, a escravização era indígena, a mesma coisa é, foi no estado de Pernambuco, até o fim do século XVIII, majoritariamente, a escravização era indígena, tem um livro aqui é, é, do João, João Manuel Monteiro, né, que ele vai é, falar a respeito dessa escravização, que é Os Negros da Terra. Né. Também tem é, um texto de, de dois parentes do Caio Prado, que vai discutir a escravização no estado de São Paulo, a, a profund, profundamente no interior de São Paulo. Né? Inclusive, tem um, um, uma reflexão de um deles, agora eu não me recordo, o autor, me desculpe é, é, a, minha, a minha falha, que, dizia, é, que ele dizia o seguinte, né? a escravização indígena no estado de São Paulo ela é negada porque vai expor as famílias patrocentonas e elas não querem né, reconhecer não querem passar por essa vergonha de terem sido os grandes provocadores da escravização indígena. Então, essas questões são importantes. Então, pra, a, é, não é, nos é negado né, a nossa memória. A nossa memória de quem nós somos é negado permanentemente. Né, e, e, e, e, e, e, ao contrário, né, é oferecido um, um outro mundo, uma outra estrutura que não nos diz respeito. Né? É, inclusive numa perspectiva que rompe né? a, essa relação de integralidade é, entre ser humano e natureza, né? que é uma das maiores perversidades, não só para os povos indígenas, mas é uma perversidade para a humanidade, né, Alfredo? Isso é extremamente importante, e eu queria fazer uma pergunta para você, Giva, para você trabalhar um pouquinho essa questão que é a, a, a sua própria conscientização desse fato. Né? Dizer, como é que se constrói a experiência do Giva e o conhecimento do Giva dessa situação? Quer dizer, como é que você tornou-se uh, esse que é um ativista dessa causa e como é que você se tornou esse educador que você é hoje e construiu esses instrumentos? Conta um pouquinho, vincula um pouquinho essa experiência com você. É muito interessante você falar disso, Alfredo, porque, para nós, né, é, esse silenciamento né, que faz parte do etnocídio, veja só, eu falei agora há pouco né, do, de um familiar do Caio Prado, que denuncia... a, a Caio Prado Júnior, que denuncia a violência né, é, contra os povos indígenas através da escravização, né? mas você veja que é, como é interessante, né? O próprio Caio Prado Júnior no no livro A Formação Econômica do Brasil, ele vai dizer que os os imigrantes pobres, os ex escravos africanos e veja só o detalhe que ele aponta, né? É, Alfredo, como é interessante que a gente vai vendo como é que se construiu um olhar, né, que é do etnocídio, como é que o etnocídio foi produzido ao longo do tempo. O Caio Prado Júnior, que é um autor né, que, em todo curso, você recebe ele como, como a indicação bibliográfica para entender o Brasil, ele vai dizer o seguinte, que os indígenas, veja, este grupo social, ele fala que não tem importância para a formação econômica do Brasil. E aí ele vai dizer os indígenas, mas nos indígenas, né, ele fala os semi Nós sabemos né, o que, que representa e o que, que foi a USP. Né? Eu estou falando da USP porque o Caio Prado Júnior, ele é oriundo da USP. Né? A gente sabe que a USP ela foi constituída para a construção, né, de um pensamento brasileiro da elite brasileira, né, também de um forjar uma identidade, a contribuir na, em forjar uma identidade nacional, né, saiu da USP. Então veja só, é que eu estou falando aí da década de 40, mais ou menos, Alfredo. Eu não estou dizendo de algo muito distante, né, porque esse processo de apagamento é algo longo, né? Quando a gente vai pegar as reformas pombalinas, aí é, no século 18, 1740, né? O Marquês de Pombal ele vai transformar os indígenas, retirar a identidade dos povos indígenas e transformá-lo em súdito do, do, do Del, Del rei, né? Se a gente for, vai pegar o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Indígena, não era só Serviço de Proteção ao Indígena, mas era de busca de trabalhadores também né, vai acontecer um processo de proletarização dos povos indígenas. Então, veja só, a gente tem, tem aí um conjunto de situações, e aqui eu não, não vai dar para tratar de todas as situações, mas tem um conjunto de situações que apaga as identidades indígenas né, naquilo que nós chamamos de etnocídio. Veja só, eu quero chegar na questão que você me perguntou, uhum. Pre, mas por que se a gente não traça esse esse fio condutor da reflexão, a gente também não vai entender. Né? É, o, tem um texto do João Pacheco, é muito importante, porque também é importante a gente citar as referências, porque as pessoas vão percebendo que a gente não vai tirando né, essas informações da nossa cabeça. Não é porque a gente quer, mas é como foi como tem sido. Né? Então, é importante que a gente tenha claro isso. Mas o João Pacheco, ele tem um texto que vai dizer um indígena entrando e saindo do censo. Né? E você veja que uma coisa interessante, Alfredo, o SPI, no começo do século XX, é, ele faz uma pesquisa ali por 1910, 1920, acho que 1920, perdão, e ele vai dizer o seguinte, tem 10 milhões de indígenas. Oh, 20 anos depois é introduzido um critério, né? é, que é o critério da língua. Esses 20, 10 milhões de indígenas que tinha no começo do, anos, do 1920, ele vai para 36 mil indígenas. Né? Eu não desconheço, acho que você desconhece, a historiografia não, não apresentou nada que teve um genocídio de 10 milhões de indígenas. Né? Então, tem outros elementos nesse processo né, que são elementos que... Né, é, retira a identidade indígena. É óbvio que isso tem uma intencionalidade, Alfredo. Não é, não é desprovido de interesses. Né? A gente pode falar aqui de muitas é, situações. Tem um livro do Kazé Angatu que ele vai falar, por exemplo, eu estou dando referência para as pessoas buscarem para né, é, perceber que essas, essas informações são informações importantes que o Cazé, ele vai discutir num livro chamado Nem Tudo Era Italiano, de como a presença indígena e negra foram sendo apagados na cidade de São Paulo, principalmente a partir do sotaque, porque o sotaque do paulistano era o sotaque caipira. E os prefeitos, naquela ocasião, eles vão fazendo o quê? Vão fazendo decretos contra o sotaque é, contra o sotaque é, caipira. Né? Então, esse sotaque do paulista é um sotaque forjado né? é, e não um sotaque que, de fato, né, represente né, o que é a expressão do povo paulistano. Então, é, coloco então, isso para dizer né, da, minha, da, da minha origem de como... Né, é, eu fui forjando fui construindo esse lugar né eu sou pernambucano eu é, é, inicialmente eu eu é, é, conhecia a origem a, a origem da minha família a partir do povo funiô depois eu fui descobrir que não é só funiô né e o povo funiô faz um deslocamento ele está no sertão de pernambuco no te, no, na, na na cidade de Águas Belas, né? Também é uma outra história, né? Esse é um território que foi doado a uma santa, né? Santa Luzia, né? É uma coisa interessantíssima, essa, essa, essas informações. Que é, ele se desloca do sertão e vai para a zona da Mata Sul no período da, do corte de cana, né? Essa é a família da minha mãe, né? Que a minha avó contava, é, nos dizia que nós éramos do povo, do povo de Águas Belas, né? E tive uma convivência, principalmente, com meu avô, bisavô, né, e o meu tio, né, meu meu bisavô, inclusive, era um indião que nunca colocou um calçado no pé, né, quando ele entrava na cidade, aquele homem enorme, né, era um, era um motivo de orgulho muito grande, né, porque ele mobilizava a criançada, gostava muito dele, enfim mas é, não foi, não, mesmo sabendo da minha origem, a minha avó contando as histórias e tudo mais, eu, só aqui um parêntese, né? a família do meu pai também era indígena, mas eu tive mais convivência com a família da minha mãe, e é por isso que eu né, tenho uma parcialidade na, nas informações em relação à minha, à minha família como um todo. né Eu tenho, um, eu tenho uma informação sem ser concreta, de que pode ser Tabajara, o Cariri, ou a família do meu pai, mas não não é muito concreta, né. É, então, é, eu fui para São Paulo, né, cheguei em São Paulo na década de 80 e comecei a me envolver no movimento estudantil, na, nas lutas é, democráticas daquele momento, que era a luta por, por Grêmio Livre, depois fui fui é, atuar em movimento de moradia, depois criança adolescente, e direitos humanos como um todo, violência de Estado, encarceramento, enfim, né, fui me envolvendo. E, nesse processo de envolvimento, né, é, esse chamado para a luta indígena sempre teve presente e também eu sempre tive diálogo, né, mas eu nunca tinha colocado, até 15 anos atrás, mais ou menos, como centralidade é, da, da, das minhas lutas sempre foi em solidariedade mas não como uma luta central mas a partir é, é, de um determinado momento 2006 mais ou menos é, eu começo a me deparar com um aumento de violência enorme dos povos indígenas né e ao mesmo tempo sendo reivindicado né toda vez que eu era em, em, eu encontrava algum povo né? O, os funios eles têm uma, um parentesco de língua e, e parentesco efetivamente com chavantes, né? Então, toda vez que eu encontrava alguns chavantes próximos, eles faziam uma festa e, e a gente se reconhecia. Eu, é, nunca eu tive esse problema é, de me reconhecer. Eu não, eu não me reconhecia efetivamente integrado à luta. Né, a minha a luta, que eu entendia, não era territorial, era a luta pela construção de um outro projeto de humanidade. Mas, né, a partir desse, de, desse momento em que começa né, a ter um processo de violência muito grande contra os povos indígenas, eu fui me integrando e fui também é, me integrando também a... a, a, a é, fui reconhecendo né, a problemática mais de perto e fui tentando compreender o que estava que acontecendo e né? é, fui, fui algumas vezes no Mato Grosso do Sul no território dos Guarani Caiuá é, é, passei também né, a aí a no território do Pinambá e outros, Ipancararu e outros né, povos é, do Nordeste que estavam em luta e sofrendo né, toda a violência é, nesse processo de luta pela terra. Então, nesse processo, eu comecei a entender e, e também já tinha alguns grupos fazendo essa discussão sobre né, é, é, as lutas é, que deveriam ser enfrentadas pelos, por quem estava nas cidades, os povos indígenas estavam, estavam na cidade, principalmente uma luta fundamental que é do reconhecimento da identidade e né, é, a necessidade de uma revisão histórica do que aconteceu com os povos indígenas aqui no Brasil. Porque tem uma questão interessante, né, Alfredo? Que muita gente fala assim, não, é, não existe indígena na cidade, o indígena está na aldeia, né? mas tem uma contradição aí, né? Porque foi a, foi a cidade que invadiu a aldeia, não a aldeia a cidade, né? E nesse processo teve um processo de desterritorialização de, de povos, né? Em diversos cantos do Brasil, imagina, eram dois mil povos, mil línguas, né? É, hoje não se não se é, não, é, quem for sério, historiador sério, antropólogo sério, enfim, não é, fala com tanta facilidade que tinha 6 ou 8 milhões de indígenas é, nesse território, já se fala que, olha, pode chegar a 40 milhões, e que é fato, né, porque é, essas contagens aí de quantos indígenas tinham nesse território, está se falando da zona costeira mas hoje já tem também, né, muita informação e documentos que provam que havia um processo de interiorização, de intensa troca. Né? Você vê, pega, é só pegar aí o, os caminhos de Piabiru, né? a gente vai verificar né? é, essas rotas né? de trocas, os aldeamentos que existiam. Né? Então, é, nós sabemos que é muito mais. Tem a, essa uma pesquisa que parcialmente foi apresentada no, pelo livro, é, o Brasil, é, é, é, 1499, o Brasil antes de Cabral, que ele vai apresentar uma pesquisa que um professor da USP está tá, tá fazendo na Amazônia, que dá conta de que na região, no Brasil amazônico, tinha 20 milhões de indígenas, Alfredo, entendeu? Entendeu? então é, é, é, eu estou dizendo isso essas, essas questões trazendo talvez esteja, esteja trazendo muita informação inclusive que eu acho que às vezes né, é importante num, num, num momento como esse porque eu sei que a sua audiência também né, tem uma é, tem uma, talvez não tenha acesso a essa a essa a esse tipo de informação porque são muitas informações que é, nos levam para um lugar que é um lugar importante, que é o um lugar da necessidade de uma profunda revisão histórica. Percebe? E que a revisão histórica ela vem atrelada a outras revisões, né? é, como, por exemplo, o número de indígenas. É, é, hoje, nesse território, nós não sabemos, o Estado diz que é perto de um milhão, né? mas você imagina, Alfredo, um dos principais historiadores desse país, intelectuais desse país, dizia que o indígena era semi-selvagem. Né? É, você imagina quem é que quer ser semi-selvagem? Né? É, eu ouvi muitas histórias nas minhas andanças, por exemplo, em Curitiba, eu ia muito no Paraná, e é, ouvi relatos aí, em 2008, 2009, de que numa cidade que é bandeirantes do Oeste, se eu não me engano, na década de 80, eles, é, um grupo lá, é, colheu narrativa de que na década de 80, Alfredo, as pessoas saíam para caçar indígena. Entende? Então você imagina que é isso, imagina o que é né, isto hoje, o que está acontecendo com a invasão dos territórios Anomamis e outro é, na região norte para atender os interesses do garimpo né, e desqualificando né, a presença indígena totalmente. Percebe o quanto que é, nós temos né, de questões não colocadas ou questões que são necessárias serem colocadas ao Muito interessante, Giva, porque... Na verdade, a partir da sua narração, é muito rica não é? de experiência, a gente percebe que o processo de colonização não acabou. Não é? Quer dizer, ele prossegue de maneira cada vez mais destrutiva, tanto da natureza, quanto é, daqueles que são os proprietários desse território, quer dizer, as raízes desse território, é? que são que nós chamamos de indígenas mas na verdade abrange uma pluralidade enorme de povos e de culturas e de línguas, né? E o Brasil é, não aprendeu a reconhecer essa pluralidade, pelo contrário, ele vai sempre nesse processo de construção da nação ele vai abafando isso e vai destruindo o quanto pode essa realidade, né? E aí você falou de uma coisa que eu acho assim importante que tem a ver com essa sua experiência. Quando o Levi strauss veio ao Brasil para justamente dar aula na USP, lá na sua fundação em 1934, né, ele é, veio com a recomendação de um professor que o chamou assim, praticamente de última hora, porque o Levi strauss queria vir aqui e conhecer os indígenas brasileiros. E esse professor disse a ele que ele é, iria encontrar os indígenas nos subúrbios de São Paulo. Né? A frase do, do professor Celestien Bouglet foi justamente essa. Os subúrbios de São Paulo estariam coalhados de índios. Né? O, o levi Strauss conta isso lá na, nos Tristes Trópicos. Né? Mas ele acaba indo... Eh, para o Brasil Central e lá é que ele faz as suas pesquisas. Não vou contar aqui agora uma coisa que eu acho muito importante, que é a seguinte, o Levi Scosso não ensinou nada aos indígenas, ele aprendeu muito com os indígenas e levou lá para a Europa para fundar a antropologia. Né? E, eh, mas eu, eu queria trabalhar com você essa, essa questão. Eh, os indígenas, eh, eles são... Eh, é, vítimas de violência física e de violência cultural, violência étnica, né? o etnocídio que você falou, o memoricídio, né, que é importante, é, o genocídio mesmo. Né? É, é, Episcemicídio, é, é, nós temos um tanto de violência. Né? Os, vírus, é, os vírus, aí não, é violência. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, qual é a realidade do indígena na região urbana, quer dizer, qual, o que que significa o indígena no ambiente urbano brasileiro, não né? Eu acho que, primeiro, né, eu acho que tem um grande debate aí, né, recentemente, eu acho que em março ou abril, nós realizamos um, um seminário é, pela TV em Baú, que era para discutir o pardismo, né, que é exatamente para lançar luz para essa questão e... Eu penso que é um seminário que demarcou muito né, é, sobre esse debate, né, até porque nós conseguimos, é, a partir desse debate, fazer um bom, uma boa discussão com o IBGE, né, e o IBGE hoje tem uma preocupação em identificar quem são os indígenas. Eu penso que a gente, Alfredo, a gente vive uma situação é, de... É, apagamento é, da memória. Veja só, a gente reivindicou, né, no começo do século, do, no começo, no, nos anos de 1980, 1990, o direito à memória, né? E os povos indígenas não têm direito à memória. Entende? Nós não temos, nós morremos, por exemplo, né? Quando você é, pega os dados, de indicadores, né? de violência, de encarceramento, você vai encontrar ali a maioria é, considerada negra, certo? Mas, desta maioria considerada negra, 70% é pardo. Você pega todo e qualquer... Eu já, já fiz esse, essa checagem, né? 70% é pardo. E quem é o pardo? Nesse mesmo texto que eu te falei, do João Pacheco, né? Ele destaca uma frase de uma de uma técnica do IBGE à época, né, na década de 70. Ela, diz, ele, ela dizia que o pardo era tudo que não queria, que eles não queriam explicar. <risos> e se a gente for verificar como essa categoria ela foi ao longo do tempo é, sendo manipulada, né, a gente vai encontrar aí. Né, um contingente enorme. Não estou dizendo que todo pardo seja indígena, mas eu estou dizendo que boa parte dos pardos né, é, são indígenas. Né? Aí, é, a própria biologia, aí, se a gente for pegar esse debate biologizante, eu acho que não é o caminho, mas já vai indicar que boa parte da população, 30 e poucos por cento da população, tem o DNA mitocondrial que é aquele que traz o maior número de informação indígena, 36 negros e 34 indígenas. Né? Então, a gente vai verificar aí que existe uma distorção. Então, é, veja só, Alfredo, então, eu vou lhe dizer o que, que eu penso. Nós morremos sem saber quem nós somos. Nós somos encarcerados sem saber quem nós somos. Nós passamos fome sem saber quem nós somos. Né? É essa a realidade dos povos indígenas é, em contexto urbano. Porque é, fomos desterritorializados e empurrados né, para as periferias dos centros urbanos. Porque é aquilo que eu falei no, anteriormente, né, que, é, que foi a cidade que invadiu a aldeia, e não o contrário. Entende? Entende? E veja, interessante, Alfredo, aí eu vou dialogar um pouco aqui com o seu lugar. <risos> seu lugar, né? É, recentemente, um, um companheiro, um parente nosso, é, escreveu a tese dele sobre o pardismo, discutindo que o pardismo é, é, é, ele se constituiu por uma razão de Estado, por interesse do Estado, construiu essa categoria que não existe, né? e ele está defendendo o doutorado dele no campo do direito. É, no direito. Né? Eu fiquei assustadíssimo, Alfredo, com o que aconteceu. Ele passou a qualificação, ele vai para a defesa, né? mas eu fiquei assustadíssimo com o que aconteceu na qualificação dele. Né? Porque nem uma das pessoas que estavam na banca, excetuando uma pessoa que colocou algumas questões a se considerar, mas não... Totalmente, né? Elas é, consideravam uma é, to, boa parte dessas questões que eu estou colocando para você e que tem vasto documento para que a gente possa possa pesquisar, entende? As pessoas é, a, a referência que as pessoas utilizaram foi a referência eurocêntrica. Era assustador, foi assustador, né? Foi uma banca assustadora. Né? É, foi uma, é, percebi também uma existência do direito imagina a, a, uma pessoa colocar Alfredo, que no direito do século do, século, do começo, do, do final do século XIX começo do século XX essas questões, é, era importante visitar né, o que estava se debatendo nesse momento mas você conhece Alfredo você que é do direito, da filosofia do de, que estuda a filosofia do direito e tudo mais você conhece algum grupo organizado que estava discutindo direito indígena neste período, no campo do direito? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Nem, nem, nem, nem relativamente à, à, à questão indígena e nem relativamente à questão é, afro, não é? porque a gente teve no curso de toda a formação de direito brasileiro apenas uma figura que hoje está sendo muito assim resgatada, mas muito timidamente, que foi a do Luiz Gama. Mas todo o, o tudo aquilo que foi, digamos assim, a, a luta de resistência indígena e a luta de resistência afro, né? Tudo isso está apagado, né? E, e, e o direito, o o, o Giva Vou levar além essa sua crítica que eu acho que é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante. O direito no Brasil ele foi feito de com pessoas e é feito até hoje com pessoas que estão todo, com a cabeça voltada para a Europa e os Estados Unidos e é, indo buscar lá teorias e ideias e modelos que são modelos de interesse da elite brasileira. E pior do que isso, são modelos de interesse da elite brasileira para continuar o processo de colonização. Isso que é mais grave, Gil. Então, o direito brasileiro ele tem essa nódula, essa mácula, que é um direito absolutamente impregnado de violência colonizadora. Né? Então, esse diálogo que a gente está travando aqui, o diálogo com o Krenak, com o Suruí, com Cariri, com o Tupinambá, com, quer dizer, cada um desses múltiplos povos é um diálogo que é desigual, mas que a gente está buscando aqui fazer o seguinte, que predomine a experiência de vocês, não é? Porque eu acho que é isso que vai fazer mudar. Né? Quer dizer, é esse trabalho que tem que é, ser forçado para mudar. Porque, se continuar nessa atuada, o direito brasileiro vai ficar cada dia pior, você vai piorar cada vez mais. Né? Então, eu acho que é, isso que você falou é muito importante. Eu só quero acentuar isso que você falou e eu queria que você continuasse, Gigo. Tá Mas indo eu quero colocar... Eu quero colocar uma questão, Alfredo, que é uma questão que nem sou eu que coloco, mas o Clóvis, Clóvis Moura, que é um intelectual negro, né, ele vai dizer o seguinte, certo? que com a, a república, o, o negro adquire status de cidadania sem cidadania, né? não claro. tem cidadania, dentro da lógica liberal não tem cidadania, mas o indígena nem isso alcança, nós vamos alcançar o status de cidadania ou você adere à política assimilacionista, certo? É, é aquela política que você tem que se declarar não indígena, né? inclusive, né? para que você é, tenha o status de cidadania. Né? Assim foi até 1988, né? que a gente tinha que assumir uma cidadania é, sem cidadania. É, e o, o povo negro é, foi a falsa cidadania a gente sabe disso a gente não, né, não, não, eu tô, eu, é importante inclusive colocar que eu não vou colocar régua nesse debate, quem sofreu mais quem sofreu menos né? sofrimento não. é sofrimento eu acho que isso não. é importante né? e veja só, dentro da lógica liberal é, Alfredo da, da, da, da lógica do direito é, positivista, né? é, dentro da lógica do que é o pacto social, né? é, dentro da lógica que se constituiu esta república né? é, em 1888, né? só 100 anos depois, é que teve uma participação popular controlada. Isso não é? Né? Né? o poder instituinte pôde se manifestar e, parcialmente, parcialmente, e isso é muito grave, e só em 1988, e isso não se completou, Alfredo, é que foram tiradas as nossas algemas. Porque não tirou as nossas algemas, as nossas algemas continuam. Percebe? Se hoje, ou foi ontem, eu estava vendo... Né? uma discussão sobre as mineradoras lá na Amazônia, né, e um deputado é, indo às vias de fato com o Yanomami, que ele estava falando um monte de mentira, e teve uma reação ali do Yanomami, né, que está vivendo aquela tragédia que está acontecendo, tá acontecendo ali. Né. E o, o parlamentar dizia, aqui não, não pode indígena ativista, indígena que usa smartphone. Você imagina, Alfredo, que é, é absurdo falar isso. A né? mesma coisa, é, eu retorno para ele, porque se ele está reivindicando um lugar é, é, histórico superado, né? ele também tem que reivindicar para ele esse lugar. Né? Ele está ele tá reivindicando o lugar do branco colonizador né, é, é, muito é, claramente, né, então, veja, a gente nem reconhecido, né, por, por esse pensamento mais conservador, porque é, é tido como falso indígena, por exemplo, né, inclusive, e não é só por, e não é só por, por pelo pensamento mais conservador, né, porque tem setores enormes da academia que têm a mesma compreensão em relação aos povos indígenas. Percebe? Legitimando, né? Legitimando né? uma lógica que é uma lógica extremamente perversa e óbvio, Alfredo, aí eu vou colocar uma questão. Nós estamos, nós vivemos é, no capitalismo, o capitalismo ele se reproduz. É, num processo de destruição, acumulação primitiva, destruição, né? e né, a lógica da existência dos povos indígenas, ela é anticapitalista, porque a reprodução da vida né, é diferente da reprodução da vida dentro do capitalismo. Percebe? Agora, por outro lado, tem uma questão que é importante. Né? Tem contribuição dos povos indígenas para esse momento trágico que nós estamos vivendo na humanidade, Alfredo porque este momento trágico que nós estamos vivendo, né, que diz respeito a esse modo de reprodução da vida, que rompe a relação com a natureza, né, é, é, é, é, é, é, é, trazendo uma permissão que não nos cabe de destruir a natureza, né, é, na relação com os povos indígenas, esta repactuação com a natureza ela pode voltar a acontecer. Sem contar né, que a gente vive... Em, uma, em, uma, em um momento né, do capitalismo que agrava as relações humanas, que o neoliberalismo agrava as relações humanas, nos fragmentando enquanto ser humano, e né, esta relação de convivência, é, de convivência comunitária né, que nós rompemos, né, é, os povos indígenas podem né, nos ensinar a repactuar as nossas a relação humana, né? Então este processo de desumanização e de ruptura com é, a natureza, que é a nossa casa, que é a nossa morada, né? Que está levando à destruição do planeta, né? Nós podemos, é, os povos indígenas podem ensinar, né? É, pode é, é, contribuir nesse processo de repactuação dessas relações, que é fundamental. Né, que é fundamental para que a gente possa salvar o planeta. Né? E, ora, e, nos salvar, né, e nos salvar, né, Alfredo, na verdade. Todos é. nós. E olha, Giva, tem uma coisa que eu acho extremamente importante nessa sua crítica incisiva a essa postura é, desse parlamentar, não né? É, que agrava isso tudo, que é o seguinte, né? nós sabemos muito bem que nós estamos na região do mundo, né? aqui na, na, na América Latina, onde mais é, líderes que protegem a causa indígena, que lutam pela causa indígena, são mortos, né? onde mais líderes também que lutam pela causa ambiental são mortos, né? dizer, são assassinados isso é extremamente grave, né? isso mostra, no fundo, Diva, eu gostaria de ouvir sua opinião, que a questão efetivamente indígena ela é absolutamente central, não é? porque é exatamente contra essa luta que você referiu, contra essa concepção diferente de mundo, é? uma concepção voltada para a vida, para a reprodução da vida, e não para a morte, não para a exploração, é exatamente nessa nesse nesse é, passo em que está em jogo aquilo que é mais importante para a humanidade e é por isso então que essas forças destrutivas se voltam contra os defensores do meio ambiente e contra os indígenas e os seus defensores, não é? Aqueles que se levantam assim como você. O que, que você acha? Eu acho, eu penso o seguinte, né, Alfredo? Eu acho que a gente tem que, né? É, é, buscar referência do que está acontecendo hoje conosco em quem tem pensado esse modelo né? então a gente vai verificar aí que os pensadores que pensaram o capitalismo vai dizer o seguinte, que o capitalismo ele é autodestrutivo agora veja, corte né? se a gente for pegar o painel do clima que são milhares, talvez milhões de cientistas no mundo eles estão dizendo que daqui a nove anos nós vamos entrar no processo né, de agravamento das condições de vida é, do planeta. E nós já estamos vendo isso. Hoje eu estava falando com o Sassá e ele estava me falando o seguinte, Sassá Tupinambay, ele estava me falando o seguinte, logo cedo, tem algo estranho, a gente estava conversando, né? acho que umas duas, três horas depois, ele me mandou uma notícia de migração, e ele estava dizendo isso em relação aos pássaros, que ele estava vendo ondas estranhas migratórias que ele observa permanentemente os pássaros e aí é, duas horas três horas depois ele me mandou a notícia falando das ondas migratórias de de, de pássaro que inclusive é um pássaro que traz uma, uma um certo uma certa doença para uma série de culturas é, agrícolas que nós que, que nós temos né que ele está tá migrando por algum motivo e que motivo é esse né Alfredo a gente vai verificar o que aconteceu né, com esses processos de, de tempestade de areia. Né? É, eu, eu, eu fico assustado porque né, é, é falado dessa, desse processo de tempestade de areia é, pelos meios de comunicação de uma forma quase lúdica. Né? Não fala da gravidade que é, né, do que está que acontecendo, por que essas tempestades de areia estão acontecendo no centro-oeste, no interior do estado de São Paulo, em Goiás, em Minas Gerais, que é um processo do quê? Né? É um processo de desertificação que está ocorrendo, e está ocorrendo isto por quê? Por causa da monocultura, seja da cana, da soja, né, do eucalipto, entre outras culturas que é, esgotam a terra. Né? E que isto, num, num, numa, num período longo, não é num período de 10 anos, de 20 anos, é num período muito mais longo, né? é irreversível, é irreversível. Ou seja, os impactos, né? eles são é, cada vez mais sentidos por nós, né? em, em, em diversos aspectos. É só a gente querer é, perceber como o Sassá hoje, né? falando comigo, indicou, e logo depois né? nós tivemos a comprovação né, de que isso estava acontecendo, que os cientistas estavam preocupados. E os cientistas do mundo estão preocupados mesmo, né, Alfredo? Porque é, este grau de destruição, né, é, ele só tende a se agravar com o que está acontecendo hoje na Amazônia. Né? Esses mais de 300 quilômetros de território que os povos lá no Pará tiveram que ceder para o carimbo, né? não, não foi ceder... É, é, de forma pacífica, foi ceder de forma violenta. O que aconteceu ali foi uma negociação violenta do garimpo, né? é, e a gente assistiu isso, né? é, é, que provocou né, um, um recuo dos povos indígenas para que, que puder daquela região, para que pudesse sobreviver. Né? Então, esse tipo de coisa, né, a gente vai verificar que nós temos 20% da reserva de água doce, mas se a gente vai verificar o nosso principal aquífero, que é o aquífero Guarani, em diversas regiões já está o okay, que Envenenado o aquífero Guarani. Né? A gente vai verificar no interior de São Paulo, já está envenenado, né? em outros lugares né, já está envenenado, ou seja... É, não é possível né? a humanidade, Alfredo, e eu, eu acho que tem outros indicativos de quem destrói, e eu vou falar desses indicativos, que a humanidade sobre, sobreviva né? neste padrão de destruição que vem ocorrendo. Veja só, eu não sei se você sabe, se você lê a respeito, mas a gente fica tentando entender né? como é que tem funcionado determinados aspectos né, de quem destrói, né, a, a, a economia do bunker né, cresceu 6 mil por cento nesses últimos anos. Né? Os, os super ricos estão construindo bunkers na Nova Zelândia e em outros lugares que eles consideram que será a, reconstru olha, a reconstrução do planeta. Ou seja eles já dão como certo a destruição do planeta. Né? Essa busca incessante, incessante por outros planetas, por construção de plataformas né? acima da Terra né? é, para a sobrevivência humana, tem um sentido, Alfredo. Tem um sentido. Ou seja, se, o, se aqueles que destroem né? não, não, é, é, estão buscando... Né, soluções de sobrevivência, é porque eles estão condenando o planeta. Ou seja, esta forma de vida que eles nos impuseram é uma forma de vida que nos destrói, né? mas que eles estão é, se salvando e não vão jogar boia para nenhum de nós. Não vão jogar boia para nenhum de nós. Né? Eles querem que nos afoguemos. E a gente sabe, aí tem essa previsão do painel do clima, que... Né? que é, o planeta será inabitável para grande parcela da população daqui a 30 anos. Veja, já começa daqui a nove anos, mas daqui a 30 anos será inabitável. Diversas etnias morrendo, diversas espécies é, desaparecendo, e, e inversões né, climáticas a todo momento, né, é, é, desabastecimento, água, a, a, a escassez de água... E, é um, um, um, um cenário apavorante, distópico, né? se a gente for pensar. Né? Então, ou seja, como é que a gente... O nosso desafio, é por isso que é importante você esse seminário, eu, eu, eu de novo, né, é, saúdo esse seminário, porque é importante, porque é importante que grupos, inclusive do mundo jurídico, se levante né, contra essa situação que tem ocorrido contra os povos indígenas, que eu acho importante a gente ter claro, né, que não é a salvação, né, mas é uma das possibilidades é, de referência para a construção de um outro projeto de sociedade, de uma outra forma de estar aqui no planeta. Muito bom. O, o, eu queria só fazer uma observação, que o nosso querido Sassá Tupirambá está presente, não é? E é, eu vou conversar com ele na sexta-feira, nesse mesmo horário, né, e o, o Giva vai participar também. E nós vamos fazer uma uma conexão com a rede de TVs é, indígenas, né, que é muito importante, a TV Embaú, a TV Itamuia e assim por diante. E que é uma, uma questão muito, muito relevante aqui para a Academia Paulista de Direito, né? nesse envolvimento com é, isso que não é uma causa particular, mas é uma causa de todos nós, não é? Porque de fato nós todos nos envolvemos num regime de produção internacional que é um regime de destruição. E de fato isso que o Giba está referindo, né, de a, a dessa cultura dos, dos bunkers, né? Isso é uma realidade que é discutida nos foros internacionais. né? Há coisa de três anos, eu, na minha participação no foro de direito internacional lá nos Estados Unidos, eu assisti, estupefato, exatamente um debate sobre o direito nas ilhas artificiais construídas exatamente por esses grandes milionários do mundo. né? Então, é, eles estão fazendo isso abertamente, quer dizer, sequer estão escondendo isso de todos nós, quer dizer, é um escândalo, não é? E é um escândalo porque significa o seguinte, olha, nós vamos destruir a natureza, mas vamos salvar a nossa pele. A é? nossa pele, exatamente. É. E essa questão territorial indígena, Quer dizer, todo o debate que se trava hoje no direito a propósito disso é uma questão central, é uma questão essencial. né Ou nós salvamos essa concepção de mundo e tudo aquilo que está envolvido nela, ou então tudo vai ser destruído. Né? Quer dizer, essa que é a, a, o, o, o limiar agora de todo o debate. E eu acho que isso é importante quando a gente pensa no Brasil, né quando a gente pensa nas Américas, né porque... Você sabe, eu tenho retornado muito à história para analisar as fontes de tudo isso que a gente hoje está aqui discutindo. E a gente vê que sempre houve vozes que se levantaram contra tudo isso. Né? E é impressionante como isso tudo foi sufocado e, sobretudo, o fato de ter havido um corte assim tão profundo que essa luta de hoje, né, que é essa luta de todos nós, mas é a luta sua, Giva, do Sassá, do Ailton, do Almir, é, da, da, da, da Cariri, dos Cariri também, e assim por diante, essa luta, assim como a luta dos afrodescendentes, né, que é o termo que foi utilizado na ordem na internacional, eles, elas, eles não conseguem encontrar suas raízes, né, Quer dizer, há um processo de desenraizamento que é voltado exatamente para esses povos. Não é? Então, por exemplo, se alguém que é, veio para o Brasil consegue definir a sua ascendência se for europeu, mas se ele for habitante brasileiro, indígena, se ele for afrodescendente, ele não consegue estabelecer esses, esses miandos. Isso é bem proposital, né? quer dizer, é exatamente isso que você diz. A, a, a própria ideia de mestiçagem né? é uma forma de apagar essa violência, né? de submeter as pessoas, no sentido de dizer assim, olha, você que está aí, é melhor que você se, se diga como eu, ocidental, do que como indígena. Então, você está aí a caminho de mim, e não voltando às suas raízes, né? Isso é uma coisa extremamente Exato. grave. Exatamente. É quem foi sequestrado nós aqui, você imagina nós, é, Alfredo, que situação, por exemplo, né? A minha avó, né, a minha cidade, a cidade que eu nasci é 400 quilômetros, 300 e poucos, 400 km quilômetros é, de onde está os Unidos. Então a minha avó contava a história, a, é, ia no, no no ritual é, Funiô, né, eu até achava que era um outro lugar, ela falava que ia para Uribe, Uri, ia dois meses e tal, aí aparecia né? depois. Mas tem uma, uma questão aí, que era, eu ficava sempre pensando, né, como é que o povo, é, como é que nós nos deslocamos para cá. Né? E eu estava no território Chucuru há uns anos atrás, uns dez anos, acho que oito, dez anos atrás e encontrei um historiador, né, ali da região, de, da, UF, da Federal Rural da, de Pernambuco, né, e nós começamos a conversar, criamos empatia, enfim, e ele era o, historiador, era o principal historiador do povo chucuru, e aí ele estava falando é, para mim é o seguinte, olha, Giva, aqui para mim é tudo um susto, né, eu vou, eu, de repente, eu escuto determinadas questões, né, é, que eu, que eu fico intrigado, e aí vou pesquisar, tem um elemento novo é, é, ali que eu não tinha me atentado, e ele falou, que olha só que coisa interessante, Alfredo, que ele é ali, estudando os povos ali da região, e ele começou a escutar, né, dos povos que iam para o sul. Na cabeça do Edson, né? Edson Silva, é historiador lá de Pernambuco, ele achava que os povos, os povos indígenas iam trabalhar em São Paulo, em, no Rio de Janeiro, ou em Minas, né? que eram regiões que tinha uma certa... Uma, um, um, de uma certa não, tinha um desenvolvimento industrial, então necessitava de mão de obra de reserva, enfim, certo? E aí, ele, ele foi ouvindo, ouvindo, ouvindo, aí, uma hora, ele fez a pergunta da pessoa inquieta com aquelas reiteradas informações. Ele pergunta, vocês iam para São Paulo? <risos> e aí, é que ele teve uma resposta que o inquietou e ele passou a estudar. Que né, os povos indígenas iam para a Mata Sul, de Pernambuco e de Alagoas, para o Corte da Cana. <risos> e aí, eram todos os povos ali, os Pancararus, Pancararé, Chupuru, enfim, todos eles se deslocavam no período do Corte da Cana, né, para a região Mata Sul. E alguns dos povos ficaram, né, algumas famílias ficaram, que foi o caso da minha família. Aí que eu descobri como é que foi o processo de deslocamento da minha família, é, da região é, do sertão para a mata sul pernambucana percebe Alfredo ou seja que era aquilo que o Edson dizia mesmo né Uau. era era um é um susto que ele descobria. É um, ele, ele produziu um texto né que é os indígenas agricultores do sul algo assim é importante né a gente dá essas referências como já falei porque Ajuda as pessoas que têm interesse, inclusive, a buscar esse tipo de informação, né? Mas é, é isso, né? A gente é, não tem é, uma... A gente não tem uma continuidade, a gente não tem, né, Alfredo, é, uma memória, a nossa memória histórica, ela foi apagada, a nossa memória histórica é atacada o tempo todo, a nossa memória, né, ela, ela existe pela nossa resistência, né? A gente ex, existe e reexiste, né? Tem alguns antropólogos, coisa que a gente não gosta, né? Mas tem alguns é, antropólogos que dizem que nós somos indígenas renascidos, né? Como indígenas renascidos? Nós nunca deixamos de ser indígenas, né? É engraçado quando a gente vai conversando com algumas pessoas que a gente percebe que é indígena e tudo mais, né, e que a gente vai conversar a respeito dessa sua origem, e ela, ela fica confusa, e aí a gente é, vai trazendo alguns elementos, né, pergunta, filho de negra, o que é negro? Filho de branco é branco, e filho de indígena? Aí a pessoa dá um nó na cabeça da pessoa, porque a pessoa é, ela foi condicionada, né, o etnocídio apagou, a sua identidade é simples assim percebe é de uma perversidade enorme né e é, é, é, é muito triste Alfredo é de, é que as pessoas que reivindicam a memória né com uma perspectiva né para que a gente possa avançar né falando da memória que é muito importante tem um, um filme um filmezinho que chama uma história de amor e fúria que vai que com, começa a contar é, a Resistência Tupinambá, né, na, na, na Confederação Tamuia, é, ele abre o filme dizendo um povo que não conhece a sua história está fadado a andar no escuro, então, sem saber o que aconteceu, sem saber né, para onde vai caminhar, percebe? Então, por isso que é importante esse processo, né, é, para que a gente saiba o que aconteceu, para que a gente reivindique a memória, para que a gente reivindique a luta, né? é, para que a gente reivindique uma outra forma de se relacionar, para que a gente repactue a nossa relação com a natureza, para que a gente repactue as relações humanas, né? e que a gente é, possa afirmar o tempo todo que tem uma outra forma de se relacionar diferente desta forma de se relacionar que está aí, que destrói tudo, e destrói pelo nada, né, Alfredo? Você imagina que uma pessoa que tem é, uma fortuna de alguns bilhões, ou de um bilhão que seja, vai usufruir isso durante a sua vida? Qual é o sentido racional disso, né? Qual é o sentido racional da gente? Eu vi que você fez uma pergunta para o... Na live com o Ailton, né? e eu acho que a provocação do Ailton né? sobre a, a, a inutilidade da vida. Né? Por que a inutilidade da vida? Por que a gente existe, né, Alfredo? Né? A gente não existe para estar tá fazendo coisas o tempo todo <risos> para nem saber por que a gente está fazendo essas coisas todas. Né? A gente existe para estabelecer um outro tipo de relação. O mundo, um outro tipo de relação com a vida né? mas a gente está condicionado a não ser né? porque a gente não é né? a gente, se a gente não pode é, é, sentar para ouvir um pássaro se a gente não, não, não pode parar para ouvir o silêncio né? qual é o sentido da vida? se a gente está sempre sendo estimulado pelo nada por coisas inúteis todas as coisas inúteis né? sem, sem o menor sentido sem é o menor sentido? Essa, que é, essa é uma das reflexões mais brilhantes né, que eu já ouvi do Krenak né, que é isso, o capitalismo leva, nos leva para a inutilidade nos leva para um mundo racional, com sentido sim, e, e para o não mundo né? Quer dizer, o para não mundo, a... exatamente. exatamente exatamente Giva, é, olha, a gente lamentavelmente... Está aqui no ambiente da internet, a gente vai ter que parar por aqui, porque a gente tem um limite aí, né? Daqui é essa coisa maluca também, que é a da paciência, né? Da juventude, não é? A juventude uhum. quer é coisas mais rápidas. Mas aos pouquinhos a gente vai mudando isso, viu, Gila? Nós vamos mudando isso juntos, né? A gente, não é porque a gente está no meio que existe essa rapidez que a gente vai se conformar a isso. A gente também dá uma contribuição que seja. É, contrária a isso, para mudar um pouquinho, para chamar mais para reflexão, e, sobretudo, para a reflexão crítica. Né? E eu queria dizer que você, o Ailton, o a, a Almir, o nosso querido Sassá, é, a nossa querida Rita, enfim, a, a, a Sônia, que também vai estar aqui conosco, é, enfim, todos aqueles que... É, a Iacui também vai estar aqui conosco, enfim, todos aqueles que estão participando aqui é, vão participar de um núcleo de pesquisa da academia que vocês vão ser os primeiros a, a participar dele e vocês que vão organizar nos ajudar a organizar esse esse núcleo que é voltado exatamente para esses temas que nós debatemos aqui hoje e temos debatido com os demais e vamos debater daqui para frente, né? E é, eu queria agradecer muito, muito, muito a, a, a sua presença e a presença de todas e todos que estão aqui acompanhando e participando ativamente, não né? é? E dizer que esses encontros vão continuar e que nossa relação, o Giva, vai continuar. Né? Esse foi o primeiro encontro é, de uma relação permanente, de uma relação muito forte e permanente. Eu queria agradecer muito a sua presença e deixar... É, a você, como nosso querido convidado de hoje, a última palavra, né a última de hoje, porque é, essa, esse nosso diálogo não termina. Uma, uma, antes de terminar, uma indicação que eu queria fazer, eu não posso falar o nome da pessoa, porque ela está em processo de defesa de tese, e aí não quer expor, mas eu acho que valeria muito a pena, é, de alguma forma, Alfredo, é, a gente tentar uma aproximação para que vocês possam contribuir, fazer um diálogo é, dessa tese é, dele que está discutindo o partismo como, como né, é, uma, uma ação do Estado deliberada, enfim, é, mas aí eu acho que a gente pode trocar amanhã, depois, enfim, essa, essa, essa conversa. Então, eu acho muito importante essa tese ser apoiada. Né, essa ação ser apoiada. Bom, Alfredo, eu queria né, então, terminar agradecendo aqui a presença né, de todas as, as pessoas que tiveram muitos muito parentes aqui. Estou vendo que está intenso aqui a participação e como eu já não estou enxergando muito bem, então, eu não tenho conseguido ler tudo. Né, então, eu gostaria de agradecer essa presença e espero que né, tenha contribuído aí para para as reflexões que a gente tem acumulado. Eu gostaria de agradecer muito, Alfredo, e parabenizar né, essa ação de vocês, que é uma ação muito importante, né? é importante que o campo do direito po possa debater, possa trazer uma visão crítica né, a esta construção que, é, que tem sido feita historicamente, nos desconsiderando, né, desconsiderando toda a complexidade e toda a história né, de genocídio, de etnocídio, de epistemicídio né, que tem ocorrido com os povos indígenas e todas as perversidades que es permeiam né, essas, essas, essas violências né, e que é, foi ocasionado né, pelo colonialismo hoje pelo capitalismo né, esta forma de reprodução da vida que não tem a centralidade no ser humano e na natureza, mas em algo né, que não dá nenhum sentido à vida, né? É, e é importante que a gente busque, né? É, construa um outro lugar, né? Que o homem, o ser humano, se repactue com o ser humano e se repactue com a natureza, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? E é um desafio, né? Urgente, essa é uma pauta urgente, nossa, não é uma pauta né é, não é uma pauta para um para hoje para amanhã é uma pauta para ontem né então eu espero que a gente possa é, caminhar nesse sentido para que a gente possa sonhar né é, tem um poema do Brecht que ele fala do sonho do homem ser amigo do homem né e ele pede perdão para gerações né é, futuras que que é, se ressentiu dessa, como é que eu poderia dizer, desta falha da geração dele, né? O poema chama aos que, aos que vão vir, né? Aos, eu não lembro agora, mas é um poema, é um poema belíssimo do, do Brecht, né? E eu espero que a gente se repactue né? E oferte algo para as futuras gerações, né? É fundamental que a gente né, deixe um outro legado diferente desse legado que está que aí né, que, que se apresenta né, como aquele que nós vamos deixar né, pelo menos indicado né, é, é, pensar numa uma outra humanidade amorosa que repactou a relação com a natureza que as pessoas possam é, ser plenamente Desenvolver plenamente suas potencialidades, amar livremente, desprovida de preconceito, enfim, é, e que a gente possa desfrutar né, a vida em sua plenitude. É isso. Muito obrigado, Maravilha. Alfredo. Maravilhoso. Nós, eu que agradeço muito, muito, muito você, Giva. Continuamos juntos e vamos continuar a persistir juntos nessa luta, tá bom? Boa noite a todas e todos. Nós retornamos logo na sexta-feira com Sassá Tupinambá, nesse mesmo horário, tá? Um grande abraço a vocês. Obrigado a vocês que vieram. Obrigado, Sassá, que você está aí também, tá bom? Um grande abraço.